Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre rearmonização, tá? Essa aqui vai ser uma aula é, adicional do curso de teclado online, ok? Vai para aulas adicionais. E aqui eu vou deixar um trecho da aula para você é, poder ter uma ideia de como é ser aluno do curso de teclado online, tá bom? para a gente começar a trabalhar a questão de rearmonização, a gente precisa entender então um conceito básico, tá? Que se chama 251, ok? O é, principal conceito que a gente vai usar aqui é 251 e sub 5, ok? É, o 251 é uma matéria que o tecladista ele usa muito, tá? Que ele tem como base o seguinte: acordes-alvo, ok? Então eu vou mostrar para vocês a grosso modo aqui o que seria um 251, tá? A gente tem aqui um acorde de dó maior, ó. Um acorde de Fá maior. Ok? Ó, Dó maior e Fá maior. Qual que vai ser a ideia que a gente vai aplicar em cima desses dois simples acordes? Tendo o Dó maior como alvo, eu vou contar dois, tá? Então, ó, um, dois, então, o nosso 2 é o Ré, tá? Depois eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. O nosso 5 é o Sol, ok? Então, ó, 1 um é o Dó, tá? O 1 um sempre vai ser o alvo que é onde você quer cair, tá? 1 um é o Dó. O 2 é o segundo acorde depois do alvo que você quer cair, tá? Que aqui, no caso, vai ser o Ré. E o 5 vai ser o quinto acorde. A quinta nota, o quinta acorde, tá? Eu vou mostrar pra vocês já a regra do acorde que você quer cair. Então, se o nosso acorde é Dó, o 2 vai estar tá aqui e o 5 vai estar tá aqui no Sol. Sobre o 2, tá? No caso aqui de 2, 5, 1 maior, você vai usar um acorde menor, tá? Sobre o 5, você vai usar um acorde maior. E aí cai no 1, um, tá? 2, 5, 1 tá tosco, né? Você vai falar, nossa, que ruim, né? Isso aqui que é reharmonizar. Normalmente, quando a gente está trabalhando em reharmonização, a gente sai do da zona de conforto de tríades, tá? As, os famosos pés de galinha. A gente vai sair dessa zona de conforto e vai partir para as tétrades, tá? E nas tétrades, a gente vai ter várias aberturas. Não né? vou dar um exemplo de 251 um para vocês aqui, tá de dó. Tô em dó. Esse é um exemplo. Tá? Eu posso usar outro exemplo. Ó. Ok? Então, assim, quando você começa a aplicar tensões no 251, ele vai começando a ter aquela sonoridade de jazz ou de Black Music, ou de New Soul, tá? que as pessoas tanto buscam. Então, qual vai ser o nosso primeiro exercício? A gente vai rearmonizar esse trecho harmônico. Dó. Fá maior, tá? Vamos rearmonizar para ver? Ó, Dó. Então, qual é a o primeiro acorde que a gente vai preparar para cair? É no Fá maior. Fá maior é o nosso alvo. O que, que eu vou fazer? Dois de Fá, cinco de Fá sobre o 2 um acorde menor, agora a gente vai pôr é, as tétrades em ação, tá? então a gente vai usar aqui o menor com sétima, ok? E o 5 nós vamos usar aqui um acorde dominante, tá? o que é um acorde dominante? É um acorde quinto grau, talvez aqui no canal, se eu não me engano, tem um vídeo falando sobre dominantes, tá? mas quem é aluno do curso, já passou da aula 38, já está mais habituado com o um termo dominante. Nesse dominante, eu vou colocar as seguintes tensões, tá? Eu vou colocar a sétima e a décima terceira, tá? Ok. Então o nosso dois cinco um para cair em fá, tá? Que vai ser isso aqui, vai ser isso aqui, ó. Ok. Cheguei em fá, tá? Vamos tocar para ver? Vamos pôr aqui um dó sétima maior, né? Lá pro dó, vou usar um 251 um para Dó. Viram? Então, como que ficou aqui a ideia do 251? 2 um, tá? de Dó, Ré menor com sétima. 5 de Dó, Sol com sétima. Décima terceira. 1 um de Dó, dó, sétima, dó com sétima maior. 2 de Fá sol menor com sétima, cinco de fá, dó com sétima e décima terceira, um de fá, fá com sétima maior, tá bom? Deixa eu ver se vai dar para aplicar isso numa música, né? Deus está aqui, aleluia. Tão certo quanto o ar que eu respiro. Então, ó. Deus está, Dó, está, Sol com Si, Aqui, Lá menor, Sol menor com sétima, Dó com sétima e décima terceira, cai em Fá. Sem o 25 ficaria. Deus está aqui. Aleluia. Tá vendo? Era só um, um Lá menor com baixinho em Sol, né? Tão certo quanto A. Então substituir esse Lá menor com baixinho em Sol. Por um Sol menor e por um Dó com sétima e décima terceira, tá? Tem uma outra música que também daria para usar, tá? Ó, pensando no Fá, ok? Que é. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande. Ó, que já é um dois, ó. Dois. 5 como nosso Deus de novo. 2 5 1, OK? Algum, a gente vai aqui aplicar mais exemplos, tá? Então, a regra básica que você tem que entender para aplicar o 251 um, é qual? Tá? Para cair num acorde maior, tá? Eu vou pensar o quê? No segundo menor, e no quinto com um sétima e décima terceira também dá pra usar aquele sus né, aqui ó também serve, tá? mas eu vou focar nesse aqui, ó beleza? vamos colocar mais elementos aqui para vocês terem uma ideia do que dá pra fazer para acordes menores a coisa vai mudar um pouco, tá? para acordes menores vai funcionar da seguinte forma o dois, ele é meio diminuto tá? E o 5, ele é um acorde dominante, né, com sétima e quinta aumentada. Tá? Algumas pessoas, algumas escolas, né, de ensino, chamam a quinta aumentada de 13 terceira bemol, tá? Todos os dois estão corretos, tá? Do meio que eu vim, chamamos de quinta aumentada. Outros professores vão dizer décima terceira bemol, OK? Então assim, isso não é motivo para briga nem para preocupação, tá bom? Vamos seguir o barco. Então o que, que eu vou fazer? Não é Deus está aqui, Dó, Sol com Si, Lá menor. Beleza? A gente vai reharmonizar o trecho entre Dó e Lá menor, tá? Então, ó. Deus está aqui, Aleluia. Viu, ó. Vai começando a tomar forma, tá bom? Então o que, que eu fiz? O 2 de Lá menor é Si meio diminuto. O 5 de Lá menor, Mi com sétima e quinta aumentada, ok? Isso vai servir para cair no Ré menor também, ó. Ré menor, né, que é o nosso alvo, ó. O 2 de Ré menor, Mi meio diminuto. 5 de Ré menor, Lá com sétima e quinta aumentada. Cai em Ré menor, Tá? Daqui a pouco eu faço uma revisão para vocês. Vamos lá? Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como o a... ar. Aqui eu faço aqui uma inversãozinha aqui ó, de manhã. Que se levanta. Tão certo como eu te fale, podes me ouvir. Acabei nem usando o ré menor, né? <risos> é, vamos dar uma estudada nisso aqui, então. Bom, vamos lá. Ó. Recapitulando, tá? Vou passar uma regrinha básica para vocês de 251. Qual que é a ideia? O 2 é o segundo grau do campo harmônico do acorde que você vai cair. Guarda isso, hein? E o 5, por regra, é o quinto grau, mas quando você vai para o menor, né, o quinto grau do campo harmônico menor não é dominante. Então você vai pegar e colocar um acorde dominante lá, tá? Então, ó, por regra, imagina ó, que eu vou fazer um 2, 5, 1 para cair em sol tá? Qual é o segundo acorde do campo harmônico de sol Lá menor. Qual é o quinto? Ré com sétima. Beleza? Se eu fosse pensar agora é, numa tonalidade menor, deixa eu ver aqui um Ré menor, vamos por Ré menor mesmo? Ó. Qual é o 2 de Ré menor, tá? O Ré menor ele é uma tonalidade relativa, né? Então, ó, Fá, Sol menor, Lá menor, Si bemol, né? Dó, Ré menor, Mi, meio diminuto, né? Como é relativo o campo harmônico de Fá e de Ré menor, então o 2, o campo harmônico, no caso, né de Ré menor, ele vai compartilhar os mesmos acordes tá, do campo harmônico de Fá. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Então o 2 de Ré menor é o Mi meio diminuto. Tá? Como no campo harmônico de Ré menor não tem esse acorde, tá? porque aqui o quinto seria Lá menor, né? então você vai pegar emprestado, tá? e colocar aqui, por isso chamamos de empréstimo modal, ok? Porque quando não tem, você pega emprestado de outra tonalidade, tá? então a gente pega o lá com sétima, emprestado da tonalidade de Ré maior, para que na tonalidade menor haja dominante. Tá? Para você entender isso melhor, assiste uma aula minha, que também foi para o curso e tem um trecho aqui no YouTube, chamado campo harmônico menor e suas variações, ok? Então, a gente pega emprestado. Então, o 2, 5, 1 menor sempre vai ser assim, tá? O 2, meio diminuto, ok? O 5, com sétima e quinta aumentada, e aí você cai no 1, um. beleza? Depois eu vou complicar um pouquinho mais aqui o, o caldo aqui, vou engrossar um pouco mais o caldo, tá? Então, a gente já tem aqui, Deus está... Aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. O que é que vai entrar agora? Usei alguns algumas tensões a mais aqui, tá? É, a gente vai usar um outro conceito que se chama sub-5, ok? O que que seria o sub-5, tá? Substituto do dominante. A grosso modo, o sub-5, ele advém do trítono do acorde, tá? Me perguntaram, inclusive, isso essa semana, né? Sobre o trítono do acorde. Quando a gente faz aqui, ó, um sol com sétima pra cair em dó, a gente tem um trítono aqui. O trítono ele se encontra no acorde dominante, tá? Na, na terça e na sétima, tá? Então isso aqui é o trítono que compõe o acorde de sol com sétima. Por isso sol com sétima é dominante, porque ele contém o trítono. O trítono, ele atrai o acorde 1, um, tá? De uma forma física. Vamos colocar aqui física aqui, é uma questão física de matemática, ó. Nós chamamos essa atração e esse descanso de resolução, OK? Então, ó. Pedindo para resolver, resolveu, tá? Pedindo para resolver, resolveu, descansou, OK? Como que funciona o sub5? O sub5, ele vai trabalhar daí, na, da uma maneira de pegar outros acordes dominantes que contenham o mesmo trítono, OK? Então eu vou dar um exemplo bem bem chucro aqui para vocês, tá? O acorde de dó sustenido com sétima, ele tem o trítono de sol com sétima, tá? Isso significa que eu posso ao invés de usar sol com sétima, usar dó sustenido com sétima para cair em dó com sétima maior. Ah, professor, mas isso é manjado demais, né? Você sabe o que, que acontece? É, a tua linguagem ela vai variar conforme a quantidade de acordes dominantes que você sabe. Olha só que interessante aqui. Ó. Viram esse sub-cinco? Então, a gente pode usar muitos outros exemplos. Tá? O que, que eu fiz? 2, 5, sub 5, 1. Um. Isso aqui é para vocês terem uma ideia que quando a gente pensa em sub 5, a gente nem sempre vai usar o acorde bolachão com sétima para cair, tá? Então, é, outro um exemplo que eu posso dar para vocês, vocês podem usar um, um acorde aqui é, com sétima e décima terceira como sub 5 tá? É, então, vamos, vamos imaginar que eu quero usar aqui, ó. Vamos lá, hein? Vamos vamos inventar moda aqui, ó. Tá, ó? Que acorde que é esse, William? Dó, com set... Dó sustenido com sétima e décima terceira. Tá, ó. Dois. Eu posso cair direto lá. Tá bom? É, posso usar um sub 5 para cair no dois, Sub 5 pra cair no 5, sub 5 do 5 do 2, eu vou fazer uma salada aqui, tá? Alguém vai brigar comigo, mas é isso aí, ó. Vamos lá, ó. Ó, então, ó. Fá. 2 de Ré menor. 5 de Ré menor, ok? Vamos lá, hein? Vamos inventar a moda, ó. Sub 5 de Ré menor. Ré menor. Tá? Sub 5 do 5. OK? Então, ó. Sub5 de sol, caindo em sol, OK? Sub5 de dó, caindo, Dó, tá? Isso que eu usei só um tipo de acorde. Eu posso ir variando, tá? Entre vários tipos de sub5 para poder chegar no resultado que eu quero, OK? É, uma outra ideia muito legal é misturar diminutos, tá? E eu vou parar por aqui já, hein? <risos> Porque, ó, você tem aqui o Dó, tá? Beleza? Então, um, dois, cinco, um. No cinco, eu posso usar um quarto grau diminuto. Esse quarto grau diminuto, ele contém o trítomo do cinco. Então, ó... Viu que bonito? É, vamos voltar aqui pro dó. Ó. Deus está aqui, aleluia, tão certo. Ou então eu posso fazer aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. certo como amanhã que se levanta tão certo como eu te fale, podes me ouvir Ok? Então são ideias que vocês podem aplicar É que isso aqui é só um vídeo e é muita coisa para eu falar dentro de um vídeo Eu tenho que falar correndo igual um desesperado, tá? Essa aula ela vai continuar agora dentro do curso de teclado online na área VIP para alunos, ok? E aí agora eu vou poder falar um pouco mais devagar e falar um pouco mais tranquilo aí para quem é aluno, você que é aluno que está dentro do curso agora, vamos respirar um pouco e eu vou mostrar outras opções agora para vocês, ok?